Mais uma dica de treinamento minha! Do seu professor Emílio Júnior com a presença da minha mãe, que vai malhar aqui, vai fazer uma atividade comigo, né? Olá! Oi! Oi, pra eles também, né? Afinal de contas, vamos começar fazendo treinamento. Olha, que eu vou explicar e depois você vai fazer junto comigo. Então, vamos lá! Primeira coisa, você vai ficar com a sua perna esquerda à frente perna direita atrás, assim, ok, isso, você não vai fazer, só vai observar, aí você contrai sempre o seu abdômen, contrai o abdômen peitoral, eu quero que você traga a sua perna que está atrás, dê uma ajoelhada à frente e volte com ela atrás, à frente, atrás, à frente, atrás, conseguiu pegar? Vou fazer agora junto com você, peraí, vamos lá, estou com o pé aqui, sem nada. isso, sem nada nas mãos. Você vai fazer o seguinte: perna que está atrás, vai dar uma joelhada assim, ó, ó, ó, joelhada, volta, vai, isso, volta, isso aí, vai lá, joelhada, volta. Joelhada. Volta, vamos lá, joelhada, movimento esse braço, joelhada, peraí, aí, que movimento é esse louco aí? Essa aqui, ó, põe as duas mãos assim, vai lá, joelhada, volta lá atrás, lá atrás isso, joelhada, volta, perde equilíbrio não, vamos lá, joelhada, volta ajoelhada, joelhada, volta lá atrás, vai, joelhada, volta, vamos embora, joelhada, volta, vamos embora, joelhada, volta, vamos embora, joelhada, vamos embora, joelhada, vamos embora, joelhada, vamos embora, joga a perna lá atrás, perna lá atrás, perna lá atrás, perna lá atrás, perna lá atrás, isso aí. Agora vamos mudar, vai ser com a perna oposta. Isso! Abre mais um pouco, agora que eu quero ver. Aí, botou as duas mãozinhas. Vai, ó, devagar, joelhada, joga lá atrás. Lá atrás. Isso, joelhada, vai. Lá atrás, joelhada. Vai, joelhada. Vai, joelhada. Olha a cara de nervosa. Vambora, vambora. E não perde o equilíbrio, não. Isso, vai. Vambora. E? Não ri não, vambora, leva a sério, vai. Tá Põe a perna lá atrás, lá atrás. É porque tu é pequenininha, eu né? Eu É isso aí, então tá vamos embora, vai. Joelhada, joga atrás, não perde o equilíbrio não. Joelhada, joga atrás. Joelhada, joga atrás. Joelhada, joga atrás, mais rápido. Joelhada, joga atrás. Joelhada, vai, mais rápido. Joelhada, Joelhada, Joelhada, Joelhada, Joelhada, Joelhada, Joelhada. Joelhada. Joelhada. Joelhada foi! É, mais uma dica. Aqui, gostou? Deu achei. pra sentir? Baixo impacto, sentiu dores? Não, acho que É isso aí, é assim que tem que ser. Dá tchau pra todo mundo. O pessoal adora você, sabia? O pessoal gosta muito de você. Enfim, vamos ao que interessa. Esse tipo de treinamento aqui, você pode fazer em casa, em qualquer lugar. É bem simples. Colocou a perna atrás, deu ajoelhada, voltou, você vai estar, vai estar trabalhando. Quando você faz esse movimento, abdômen... Glúteos, coxas, pernas, olha quanta coisa você está trabalhando com um exercício tão simples. Aqui o canal é de dicas, tá? Dicas para provar para você que qualquer pessoa, independente da idade, minha mãe com 78 anos, fazendo treinamento. Claro, tem as limitações dela, como você e eu também tenho minhas limitações. Cada um vai fazer como conseguir. O importante é se movimentar através do número do WhatsApp, 021-99-125-7985 Você contrata o meu serviço e do nutricionista no grupo fechado O valor é pequeno, pode acreditar E você vai fazer parte do grupo, vai receber treinamentos completos lá E cardápio também Muito obrigado pelo carinho, que Deus me proteja Até nosso próximo encontro